Você quer arrumar um duo, Stephanie? Eu ouvi dizer que o Daniel está sozinho. <risos> ah, mas o Daniel está Tocantins, muito longe. Não tem distância para o amor. Não existe distância para o amor. Stephanie é de São Todo Paulo. Todo mundo mora longe. Tá sem, tá sem tá sem, tá sem, tá sem, tá Porque ela morre lá. Porque sempre quando eu caio lá, cai dois, três, quatro. Ainda bem que a Stephanie hum, está hum. aqui. Ela vai ser a primeira a ser atirada. Ela vai tiro. Hum? Lembra, Stephanie? <risos> ela é sempre a primeira a levar bala. É, ó, aqui. é sempre eu que morro. Então, quando ai, você não tá tava aqui, quando tu não Oi. tava aqui era eu. Ó, o Ih, já tá pegando faísca. Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto disso, é muito adulto. Ih, tem o squad aqui à esquerda, galerinha. Eu falo? Ai, ai. Aonde? Ai, caralho. Só confia, mano. Só você. confia, menino. É meu mestre, menino. Eu vou correr. Olha lá, mano. Meu de maquata. Eu vou pegar, vou dar TT neles no paraquedas. Olha como é que eu sou brava. Sonada, já caiu todo mundo. Trolei! meu tá bugado. Oh. meu tá bugado. Não consigo fazer eu isso aqui. Pra... Vai, Daniel. Vai com a é crossball, Daniel. Vou. Ai, eu aumentei a sensibilidade do meu celular. Aumente. Mas joga no iPhone, né? Aumentou, caraca. Aumenta pra dar capão. Ih, caraca! Tá descendo o um maluco aí, Daniel! Na tua frente! Mata, mata! Cadê o outro? Aqui, costa, costa, atrás. Ah, tá, descendo mais gente aí, gente. tá descendo gente pra caraca. De onde tá vindo esses mamute? Esse é meu, tá no aberto. Obrigada, Stephanie. Eu te amo. Eu só quero liberar meu token. Ele tá de 12. Ah, não tô de token. Vai, Stephanie. Meu token não tem culpa nenhuma. Bem feito, papou meu kill. Tem maluco ah, lá em cima. <risos> Ajudou o quê? Eu tava tudo sob Ah, na ponte, na ponte, na ponte. Na ponte. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, Daniel. Na ponte. vem isso Vocês são um bichão mesmo, hein? Mete o t mete o T-T-T. Stephanie tá brava. Dele. que que é isso, Stephanie? O que que é isso? A Mas o que é tem que tem é isso? vou lutear mesmo. Melhor lutear. Aquele... Ó meu colete. Não, eu tô com uma N, né? Maravilhosa. Aquele ali... Ai! Tem maluco aqui ainda. Calma aí. Ai, que sujo. É. Tem cara aqui na... É meu, é meu! Sai, Stefano, é, é, é, é, é, é, é meu. É meu, é meu! É MEU, CARACA! Até que fim, sobrou um. Quer saber? Eu vou lutear, não tem nada pra mim. Vocês são fomia. Amarrado. cara é o maior chacina aí, viado. Foi <risos> aí, mostra. Foi <risos> Os caras vindo de tuk-tuk, menor. Que isso? <risos> A Stephanie matou que eu tava. Eu miei, o cara ela deu um tiro, o cara caiu da. A menina caiu do tuk -tuk. Tá tuk Tô vendo, Ai, Stephanie, você papando kill, tá? Deus tá vendo. Tá não tem problema, não. Eu consegui atrás da outra. <risos> Matou quantas o. Ingrid. Um! Com sorte do Stephanie que deixou. Velho, ele veio de tuk-tuk, velho. Aí eu falei: é meu, é meu, é meu. Ela fez o quê? Ela matou. Não entendi nada dessa, desses malucos aí de tuk-tuk, mano. Bugaram? Foi, Doença eu eu mental. Total, eu, dei capa. eu dei capa. Tá tirando ah. o coração dele, né? Não, não parava de dizer gente do paraquedas. Vai, Stephanie, né? te garante. Oh, essa aqui é o parte do mestre da Valeu, garoto. É o, teu... é o quê? Vamos jogar essa aqui, o Vou jogar o o quê? O que que eu fiz? Não. Se você ruxar agora, eu te mato. Você não conseguiu não jogar machadão, um mano? Confio? Faltando cinco pro mestre. Pendura sua cabeça, sentosa aqui, ó. Oh, cara, esse planejamento desse vídeo já tem mais de... quê? Duas semanas pra sair esse vídeo. Duas semanas pra sair meu videozinho. Quer me trollar? Meu filho, se sair o mestre hoje, eu posto amanhã. Quem tá dando uma chadada, hein? Foi eu, foi eu. Pega o colete, filho. Ai, que mas eu vou vomitar. Não. Vou vomitar com eles. Não. Para, vocês. Tô comendo. Daniel é um Lorde, <risos> isso aí, isso aí Daniel. É um hum, homens são só é. Lordes no início, meu irmão. Oh. Depois é só dragão, <risos> é só churek Ô, Stephanie, não. tu já namorou na vida, não já? Tem cara de Sim. namoradeira. <risos> Namorei. <risos> Cinco cara, anos? Cara. Caraca, com um casamento, que descredo. Quase casou. Credo, cara. casamento, nada. Cinco Caramba. anos é um casamento. Então, Stephanie, um casamento, mas no, início, no início eles são fofinhos que nem o Daniel, né? Depois vira o Douglas, né? <risos> Não, minha <risos> filha, eu vou nem falar o que vira. Então. Vira o Dermogongon do, do Dermogongong. <risos> Stranger Things. Eu peguei trauma de namoro. Eu peguei Ah, <risos> também cinco anos, minha filha. Capa 3 comigo aqui, hein. Eu tomei no zóio quando falar outra coisa. <risos> tá pesando aí, Stephanie Chifre? Pesou. <risos> <risos> <risos> Falei daqui, hein. <risos> eu tô <risos> quieto <risos> hoje, hein. Eu tô quieto. Daniel tá aqui Ô, Vamos pegar <risos> essa troleza aqui, ó. Quando eu é fala assim, oh, é porque levou. Não tem piedade, não. Depois fala que é... A... <risos> que isso, gente. Ah, Assume no prédio eu sou amada, então. Bem, <risos> Boa, rapaziada. Eu preciso arrumar um duo. Opa, né? aí, ó. Tá me jogando verde já. Ela, Ela tá jogando verde? Eu Ela jogo. tá jogando a mangueira inteira. <risos> o Fala pé de é um mangueira Hulk. inteira. Já é o um Hulk já. Credo. Já é o um Hulk já, amor. Quem não perdoa é você, Steph. <risos> eu, eu tô falando eu porque... pro Douglas que eu preciso de um duo desde tarde. Ah, então. Aí, o Daniel meu. aí, ó. Eu falei que era o Cacau. E ele já é mestre, minha filha. Já sabe o caminho, ela que ele mostrar o caminho. Já namorou, <risos> <do> Daniel? O que é inglês. <risos> já namorou sério? Não, não. Ai, maluco tá novo, hein, Stephanie? Coitado, não vai não, que o Stephanie vai quebrar teu coração. Porque pessoas que são corneadas já. <risos> Elas ficam eu magoadas. Eu sou vingativa, mas não é esse ponto. Não, não é um é Lorde. Fala para ela, ela. Eu sou vingativa desse ponto. Ai, é ai. sério, eu sou vingativa, mas não é esse ponto. Não, claro que não. Ah, claro. mas é porque traição não é, não é questão de vingança, não. É questão de caráter, né, Stephanie? Pois é. é questão de Não é porque a pessoa me traiu, eu sou capaz de perdoar ainda. Certo? Pois é, perdoa, mas perdoa bem longe, né? Sai daqui, encosto, vai pra longe. Pois é, foi o que eu acabei de falar. Isso aí. Ó, MP aqui. Eu quero, eu quero. Ah, mas aí, já formamos um duo aí, já, Não ó. peguei a bala. É um ah, bonitinha. Depois de 500 em direto, ela entendeu. Eita, eita, eita. Tem maluco aí, cuidado. 15, 15, 15. sai é de baixo? Tá no morrinho, tá no morrinho, ó. A cada pedra, 15, vai bugar, vai bugar, é bugador, cuidado, é bugador. gente. Vamos franquear ele, Daniel, Vai franqueando aí por cima, galerinha. Ai, ah, ele tá aqui. Já tá aí, ó, o safadinho. Botou gel, botou gel, tá muito miado, tá muito miado. Eu tô sem mira. Tá num tiro só, um tiro. vou franquear. franquear vai franqueando, aqui, Vocês podem subir, vocês podem subir. Tá miado, que ele aí tá morto já praticamente. Que isso? Ele né? na cova. Douglas, é. tá levando, hein. Cadê o Daniel aí? Minha ah, sensibilidade tá muito, é muito alta. Matei. Caraca, eu tô aqui batendo o maior papo sobre traição, sobre... Do nada, leva uma rajada. Ah, do nada, levei uma rajada violenta. Ah, foi violento <risos> aquele negócio <risos> Zé Carrinho do Tinhoso, eu vou pegar que tu que é meu! Lá embaixo, hein, ó. Segura a costa, segura a costa. Olha a casa, galera, olha, olha a dungeon. A vida dungeon, hein. Adanjo, cara. Adanjo, adanjo. Ai, cara, mas eu preciso terminar de matar o Tuk-Tuk. O -tuk. que que tá acontecendo nessa partida que tá aparecendo um monte de Tuk-Tuk? As pessoas estão achando que esse transporte é seguro? Guarita, hein? 150. Eu tô fugindo com o Douglas. Guarita, <risos> guarita. <risos> Cadê Oi. Caraca, você, meu Deus. Perdoa ou não, meu irmão? Quem perdoa é Deus. <risos> aí, pra ver, Stephanie. Quem perdoa é Deus, hein? Minha pizza gelou. O <risos> outro aleatório, velho. Aí, Daniel, é indireto, hein? direto ah, pra você pedir uma pizza pra casa. Meu filho, virei a Frozen. Eu tô com oito gel. Eu tô com nenhum. Não tô com oito gelinho. Vou te dar, Steph. O meu gel anda bugando muito, cara. Ah, então pra que eu vou te dar? Olha! <risos> tô brincando. Tô chegando, gente. Eu já não matou vai... quantos índios? Eu matei três! Eu, eu também! Não. Ah, te catar, Eu é. Matei sete. Ah, vai te catar também. Eu não duvido. Olha o mestre vindo. Toma! Oh, eu já tô feliz! Tá Você não é cri... Eu tô precisando daquela criança que eu fingi ser, sabe? Eu tô feliz! Eu tô pegando <risos> Aproveita que não viu o vídeo e vai lá ver. Deixa <risos> ah, o like. É Mata empresa. ele, pega ele, frita e farturei. Olha. Só rajadão, tu tá maluco. Daniel, segura aqui, veio... aí, eu um... Aí, tem um aí, tem um aí. Tem, Mas ele dá conta de um. Não, mano, eu tô falando pra tomar cuidado, só pra ele saber. O cara tá lá, é a minha primeira coisa, do, do dia, hein. Renan 355. Espera que essa galinha não faça palhaçada com a minha cara. Que isso? É a primeira ranqueada de hoje, Estela? Ganhei outro like. Ah, moleque, é o cara do moleque like, Moleque tá, ele, tá hein? bravo, hein. Isso, a gente mata o cara, ele que ganha like. Quero o ah. kill, eu quero o kill, que é minha jogada do mestre. Só tem dois, dois, cadê esses dois? É meu, é meu. E Guaria. Tá na guareta, tá na guareta, tá os dois aqui. Eu vou, é o rush. WM, dá WM. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Calma, calma, calma que tá de AW, filho da mãe. Que, que gel Boa. de qualidade, pode falar. Obrigado. Respeito. Salve Daniel, tá me devendo. Ah, mentira. Oh. É meu, é meu, é meu! Ah, yeah. Daniel matou todo mundo! Hum. Ué, mestre, será que é mestre agora? Ai, meu Deus, será que é o mestre? Não, eu não vou ganhar nem ponto, Se não vou Eu vou comer um, agora, galera, tá sacada. É, claro que mestre. Cadê, cadê, mestre? Aonde? É, mestre! Moleque! Vai peguei que é que é isso? Aqui? bate aqui, amor! Que é isso, oh, moleque! Que isso, é mestre, rapaziada! Ih! Gravando. Até que enfim! Nossa, que parto foi esse mestre? Parei uma criança aqui, Jesus! Reparei.